Né, que eu tinha uh, o ovário policístico Foi bem frustrante Porque a gente queria né, A gente já buscava né, então Aumentar a família A gente né, queria uh, ver um bebê e coisa, Então foi bem complicado assim, quando, a gente, quando eu descobri né, uh, E tu conviver com isso É, é difícil porque A gente mulher, tu, a rotina do dia a dia A gente trabalhando, correndo então Vários episódios assim, de, de menstruações prolongadas né, E Uh, desregular, né? Assim como eu ficava 10 dias, daqui a pouco eu já ficava 30 dias. Então uh, era é difícil de, de, de tu ter, de tu conviver com isso, né? Uh, então foi quando a gente começou meio que pensar em adiar também esse processo, justamente, né? Devido ao problema, né? Comecei a procurar recursos, né? Fui no obstétrico, no obstetra, não, desculpa, no ginecologista, né? Então procurei auxílio médico. Só que é uma doença que é um problema que é, é difícil de tu, de tu descobrir com certeza, né? Porque são, são etapas, né? Tu tem que ir relevando, fazendo uh, exames uh, semanas atrás, enfim, até tu, tu conseguir por etapas descobrir, né? Até o que, que é realmente teu problema. Então, quando eu tive o, o resultado de, né, de saber então que, a, que eu tinha o vale policístico, a gente meio que tentou começar a adiar, né? Então, vamos ver primeiro, vamos tratar primeiro, até porque hoje para te ter uma gestação, né, tem que ser bem pensado, tem que, tu não pode botar em risco nem a tua saúde, nem a saúde do bebê. Então, eu acho que é importante tu, tu fazer com o pé no chão, tu saber realmente né, o, que, o que, que tu tem, o porquê que tu não tá né, obtendo sucesso né, na a questão de engravidar, então foi quando eu tava, né, eu procurei um grupo de Facebook, a rotina da gente, olhando e coisa, entrei num grupo, né, e ali tinha diversos depoimentos, né, de, de mulheres, enfim, que já vinham, né, tentado, tentado engravidar, e fui procurar questão de grupos também da, da, da doença, né, desse problema em si, como é que tinha ocorrido, né, as gestações já tendo o um problema. Se existia alguma algum tratamento, alguma possibilidade de, de tentar alguma coisa, né, ver o que, que a gente pode fazer, né? Hoje em dia a internet em si, o, o público da internet nos auxilia bastante, Eu acho que, nos auxiliou bastante também na questão de de conhecer o, né, o, o, o Ferticap, então, que foi aonde a gente acabou chegando. Uh, bom, uh, dentro do grupo do Facebook, né, então, eu descobri esse produto que é o Caps, que vinha várias meninas, membros do grupo ali, que comentaram, que tiveram resultado positivo, que conseguiram, então, normalizar a menstruação, que conseguiram chegar num contexto de sucesso. Então, pra nós foi bem interessante. Eu acabei comprando, né? Entrei no site, comprei o produto, né, de, de antemão a gente comprou, comprei quatro frascos. Uh, quando eu cheguei no terceiro, que eu vi que eu já tava tendo resultados, a gente viu a melhora na minha menstruação, melhora hormonal. Então, acabei largando, acabei parando de tomar, né, foi quando, nesse meio tempo, acabei descobrindo, então, que eu tava grávida. Quando a gente realmente descobriu, assim, no dia que eu descobri, né, eu fui no posto de saúde para fazer uma vacina, coisa de rotina, e daí tava escrito, né? Teste de farmácia grátis. Daí eu disse, ah, né? Vou fazer, porque eu já andava bem ruim do estômago já há bastante dias, né? Bastante náusea, bastante desconforto, né? E eu fui sozinha, não falei para ninguém. Daí fui, né? Fiz o exame. Ao momento que a menina me disse, ah, teu exame deu positivo, eu disse, não, não pode, eu só tô ruim do estômago. Eu disse, posso fazer de novo? Daí diz ela não, mas é, é praticamente garantido, né? Eu disse, ah, o correto é tu fazer o exame de farmácia, mas. Não teria o porquê de tu fazer. Deu positivo, positivo mesmo, né? Nossa, e de lá chorando, assim, desorientada, né? aí como falar, né? Porque, na verdade, a gente estava com ideia já há dois anos, assim, vindo trabalhando a ideia de, né, de ter um nenê, mas com, com certas dificuldades, com certo receio, assim, até né devido ao trabalho, devido às assim, circunstâncias que a gente tinha. Então, eu cheguei, meu esposo estava trabalhando, né? Eu cheguei na loja e disse pra ele que a gente precisava conversar. Daí eu passei num, num bazar, né, e montei uma caixinha, assim, né, com vários tipos de bala. Daí cada bala que ele comia, eu, né, nós tínhamos que contar alguma coisa um pro outro, né. Imagina isso no meio do serviço, né, no meio da, da, do horário de trabalho, digamos assim, né. Mas é que eu tinha que contar pra ele naquele momento, hein? Acho que a descoberta de quando tu, tu vai ter um serzinho junto contigo, uma nova construção na tua vida, né, eu acho que não... Não tem como esperar, né? É um momento que não, não, não tem preço, né? E daí cada bala que ele comia, eu contava alguma coisa e vice-versa, né? A gente tinha que relembrar momentos. Foi uma proposta que eu fiz para ele de relembrar momentos, né, do decorrer de 16 anos que a gente já, já é casada, né? Então, foi bem legal que daí a última bala, então, eu contei para ele, né, que eu estava grávida. Nossa, foi uma, um momento que não não tem explicação, sabe? A, a ideia de ser mãe, né, é... É algo que não, não tem, é uma colheita que tu que tu constrói a, a cada momento, tu visualiza uma coisa, né? A, a vida te passa outra, né? E que nem eu visualizava meu meu nenê, grandinha, toda fofinha, entrando dentro daquelas roupas lindas, maravilhosas. E você vou repetir que quando tu vê o rostinho dela naquele momento ali, não é nada disso, sabe? É, é, é o teu ser, é, é a tua teu momento, é a tua construção, é a tua família né é, não tem acho que Deus dá o dom de uma maneira que não não tem preço sabe tu vê aquele serzinho ali sabendo que depende de ti para tudo né que não é a vida dela é a minha vida sabe é a, a nossa vida digamos assim né porque tudo depende de ti depende de ti para viver para comer para se vestir para estar tá aquecida para tudo né então é, é algo que não, não, não tem como, é uma emoção que não tem como tu expressar em total, sabe? Porque é, é muito linda, é, não tem nem palavras assim para explica, explicar né, o, o tamanho do amor que tu vê ali crescendo junto contigo, sabe? Eu estou muito feliz hoje com a nossa princesa, né? Eu gostaria de agradecer a Fertile Caps por ter nos auxiliado a chegar nesse, nesse sucesso que a gente teve, né? de estar com a nossa princesa aqui hoje nos braços. E para você que tem alguma dúvida, conheça. Conheça o produto, conheça a Ferticaps que você pode chegar no meu sucesso que a gente teve. Muito obrigada, um beijão, tchau, tchau.